Atenção! Em 8 segundos, formações da rede de emissoras fictícias em versão brasileira para o Festival 10 Anos do Edio TV.